Com a assinatura do termo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Assistência Social e o Conselho Federal de Psicologia, nós estamos, na verdade, inaugurando é, um, um novo tempo que é uma, consolidar uma relação para que a gente possa é, a se aproximar mais dos psicólogos que estão atuando no Sistema Único de Assistência Social e possa estar contribuindo para a formação desse, desse profissional que a gente possa estar trocando informações é, do Censo Suas, nós coletamos dados é, a cada dois anos de como é que os trabalhadores estão é, efetivando a sua prática lá na Ponta, nos CRAS, nas unidades de acolhimento, nos CREAS e, é, e no Centro Pop, e sem dúvida é, são práticas novas que estão desafiando o trabalhador, o psicólogo, eu digo, normalmente, que a gente se forma numa área e a gente é generalista, então o psicólogo não é formado para trabalhar no SUAS. Ele vai trabalhar no SUAS e é dentro do processo de trabalho que ele vai construindo esse saber e essa relação com a política de assistência social. Então, uma cooperação feita essa, ela nos dá a segurança de que nós vamos estar agindo com unidade na direção, eu respeito muito o Conselho de Psicologia pela sua inserção na defesa das políticas públicas, então é uma cooperação que é um casamento que vai dar muito certo e que ele é necessário para que o SUAS se consolide e que a prática da psicologia esteja de fato, e todo o conhecimento que o psicólogo tem, esteja de fato dirigido para atender as necessidades dos usuários da assistência social. O SUAS traz uma novidade, inaugura na política de assistência social uma novidade, que é criar a equipe interdisciplinar que trabalha no atendimento às necessidades das pessoas que precisam da proteção do Estado. É, a assistência social é, é aquela primeira acolhida que qualquer pessoa que, que está é, excluído do acesso aos seus direitos, ele procura o Estado. Então, a, a ação do trabalhador é no sentido de, junto com outros saberes, criar condições é, para atender às necessidades desses usuários. Então, exige de cada usuário um, um grande compromisso de pegar o seu saber, fazer mediações, muitas vezes os saberes eles são próprios de cada profissão e numa ação intersetorial, junto com a pobreza, a pobreza tem uma multidimensionalidade, ela tem questões objetivas e questões subjetivas que precisam de diferentes saberes, diferentes conhecimentos, diferentes instrumentais, a realidade ela é dinâmica, cada realidade local vai colocar para os trabalhadores um desafio diferente. Então, a interdisciplinaridade, o agir, o pensar intersetorial, o trabalho coletivo, essa é a dimensão do Sistema Único de Assistência Social. E que não é fácil, nós entendemos que nosso, nossa formação ela é muito ainda positivista, é muito departamentalizada, então a gente tem uma dificuldade de romper com fronteiras entre o que me cabe o que cabe ao outro, e o SUAS é esse desafio. Como nós construirmos relações interdisciplinares que o conjunto dos saberes, ele consiga dar respostas mais favoráveis àquilo que os usuários nos procuram, que é ser acolhido, ter a garantia de renda, ter a garantia da convivência e isso tudo mudar suas relações sociais e mudar sua vida lá no território onde ele optou escolheu para viver e para garantir a sua reprodução. Então, o trabalho interdisciplinar é indispensável.